Sabe, me sinto tão pequena e insignificante. Eu também. Parece que somos um em um milhão. Queria entender o que nos faz especial. Nada, somos apenas pequenas partículas no universo. Pode querer, vida louca. Tenho 10 mil seguidores no Facebook, meu Deus, sou importante demais.